No último episódio de Loki, vimos as fronteiras do MCU serem completamente rompidas, superadas, e agora o futuro do universo Marvel nos parece muito incerto, mas fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai debater e vai conversar se agora com o universo da Marvel seguindo linhas do tempo paralelas podemos ver os mutantes da Fox e quem sabe até mesmo o Quarteto Fantástico aparecendo no MCU. Fala, jovem herói. Quanto tempo, cara. É muito bom poder estar aqui com você. Você está perguntando aqui sobre esse cenário. Esse é o meu quarto de estudo. Então, desculpa se não tem super-heróis aqui aparecendo, é porque eu faço faculdade de Direito, então esses são os meus livros de Direito. E eu tô aproveitando que a série do Loki acabou de lançar para trazer vários vídeos pra você comentado sobre o que vai acontecer no futuro do MCU, porque eu realmente fiquei muito animado do que aconteceu na série e me deixou muito surpreso, mas principalmente ansioso pro que vai acontecer a partir daqui. E vamos falar de qualidade, a série do Loki é muito boa, muito bem escrita e cada episódio te envolve bastante. Mas o que eu achei mais legal da série nem foi a série em si, mas o que a série vai deixar de legado pro MCU. Isso porque as fronteiras foram abertas e agora a gente foi introduzido à existência de um multiverso. Então agora toda a história da Marvel pode acontecer de uma forma diferente. Eu fiz um vídeo, clica aqui nesse card que tá aparecendo agora na sua tela, que você vai ser redirecionado para um vídeo onde eu te contei tudo o que eu achei sobre o último episódio de Loki. E até mesmo o que eu acho que pode acontecer agora na segunda temporada de Loki. Quais são os rumos para o MCU. Esse vídeo vai funcionar como um complemento, porque agora que a gente tem várias linhas do tempo, nada mais vai impedir que a gente veja um retorno dos X-Men. Isso mesmo, os X-Men da Fox talvez possam ser incorporados pelo MCU. Pensa bem comigo, é muito mais barato você pegar algo que tá pronto do que você pegar algo e construir do zero. É muito mais fácil para contratar de novo em todos os atores que fizeram a versão do X-Men mais recente, de Dias de um Futuro Esquecido, ou até mesmo os mais recentes ainda, como por exemplo, o X-Men Fênix Negra, pegar todos eles e colocar no MCU para fazer uma aventura solo. É isso aí. A partir de agora, o MCU vai se basear em aventuras solos. Então, agora, a série do Loki, na segunda temporada, vai seguir uma realidade paralela que provavelmente vai mostrar o nosso deus da trapaça entrando em rota de colisão com ninguém menos do que uma das versões mais poderosas de Kang, o Conquistador, o criador da AVT e de todos os eventos da série e do MCU até aqui. Em resumo, nada impede que a partir de agora o universo da Marvel aconteça de uma forma paralela. Isso faria até mesmo com que todo o universo dos mutantes explorado pela Fox nesses últimos 20 anos agora aconteça após a série do Loki. A série do Loki tá aqui e a partir de agora surgem múltiplas ramificações e nada vai impedir que uma dessas ramificações seja o retorno dos mutantes. Já fomos introduzidos ontem à noite a presença do Deadpool no MCU. E se você quer ver mais entender sobre o que vai acontecer e sobre o que vai impactar a chegada do Deadpool no MCU, clica nesse card que está aparecendo aqui na sua tela, você vai ser redirecionado para um vídeo onde eu também te falei sobre a chegada do Deadpool no MCU e que me deixou muito feliz. Eu tenho certeza que você vai gostar, ficou um vídeo bem legal e bem divertido. E olha, vamos voltar para falar aqui da série do Loki, porque essa mudança vai, por exemplo, explicar algo que aconteceu recentemente que deixou todos os fãs em polvorosos, em clima de festa e de comemoração. Cara, eu fiquei muito feliz. Isso porque ninguém menos do que Hugh Jackman, o Wolverine, há quase 17 anos nos filmes da Fox, pode estar tá retornando para o MCU. É isso aí, o Wolverine pode estar tá voltando. Isso porque o Hugh Jackman teve uma reunião com Kevin Feige. E logo depois dessa reunião, acabou postando uma arte do Wolverine no seu Instagram. Isso pode não significar nada, mas também pode significar tudo. Isso porque agora nenhum ator da Marvel tá querendo guardar segredo sobre qual papel tá interpretando. O Jonathan Majors mesmo, o nosso Kang, o Conquistador, ou na série do Loki, aquele que permanece, já tá dando até autógrafo na rua escrevendo Kang, já que ele é a nova ameaça do MCU e, olha, essa ameaça vai fazer com que o Thanos seja fichinho. Que o sacrifício de vários heróis para derrotar o Thanos tenha que ser dobrado e repetido, já que o Kang vai ser uma ameaça de peso. Com a chegada dos X-Men, ficaria muito mais fácil para o MCU mostrar e tentar seguir rumos de história, pois cada história seguiria em uma linha do tempo diferente. A história do MCU por exemplo do Deadpool no MCU se passaria numa outra linha do tempo e várias outras linhas do tempo de ramificações. E quando surgisse uma ameaça de peso, você poderia trazer, por exemplo, vários Homem-Aranhas de realidades alternativas para lutar contra o poderoso Kang o Conquistador. Sim, o Aranha-Verso está muito perto, e você pode clicar nesse card, acessar e descobrir o que pode acontecer no futuro do Homem-Aranha, já que está cada vez mais claro que a Marvel quer seguir a ideia do multiverso. E se temos o um multiverso, por que não um Aranha Verso? Olha, eu tô realmente muito ansioso, já que agora isso explicaria várias declarações de que o Venom também estava no MCU. Será que as histórias que acontecem no Venom e no filmes do Morbius vai acontecer em uma outra realidade, numa dessas várias ramificações abertas na linha do tempo sagrado? Olha, essas e outras respostas vão ser atendidas no futuro do universo da Marvel, mas principalmente já devemos ter algumas respostas na série do Loki a partir da segunda temporada. Então, realmente acredito que os mutantes podem voltar. Até porque seria muito mais cômodo, mais fácil pra Marvel trazer uns X-Men já introduzidos que o público já conhece, sem precisar gastar dinheiro, escalar novo e por aí vai. Até porque eu tenho certeza que todos aqueles atores devem estar tá loucos pra voltar e atuar no MCU ao lado de grandes nomes, como por exemplo, Kid Hemsworth, Chris Evans e por aí vai. Eu tenho certeza que eles topariam e talvez até essas tratativas da Marvel já tenham se iniciado. E a gente tem agora só que esperar. Só que de um outro ponto, eu realmente duvido que a Marvel vá trazer o Quarteto Fantástico de volta. Pelo menos o do filme de 2015. Isso porque aquele filme foi muito ruim, foi sofrível. E ninguém gostou do Quarteto Fantástico, daquela versão trazida nos cinemas. Aquele filme é sofrível, altamente ruim. Não tem como você tentar nem defender, porque é um filme fraco que te atrapalha o tempo todo. Então como esse filme é muito ruim, e não está no coração de nenhum fã do Quarteto Fantástico, eu gosto muito do Quarteto Fantástico, aquele filme para mim foi um desgosto, eu prefiro muito mais os filmes antigos, e até mesmo o filme do Quarteto Fantástico do Surfista Prateado, mas esse último de 2015 é muito ruim. Então provavelmente a Marvel vai tentar introduzir ali um novos personagens para o MCU, escalar um novo elenco, já que até agora a única coisa que a gente tem sobre o filme do Quarteto Fantástico é o diretor confirmado, John Watts, da trilogia do Homem-Aranha no MCU que agora vai ser concluída com o filme Homem-Aranha Não alar Para Voltar, com estreia prevista para 2021 e que vai contar com a presença de ninguém menos do que Benedict Cumberbatch, interpretando o Mago Supremo, mostrando ali quais são os eventos e quais são o resultado das ações do Loki na temporada 1 da série Loki, já disponível somente no Disney Plus. Bem, Jovem Herói, obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. É isso que vai acontecer no MCU. Provavelmente a Marvel vai pegar os mutantes. É algo fácil, é algo tranquilo. Pegar os mutantes e introduzir de novo no MCU, somente pegando e mudando a história. Não vai precisar nem escalar um novo elenco. Isso é realmente o que eu acho, mas e você? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E para mais vídeos, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. E esse